Todo mundo está acompanhando que o governo Bolsonaro quer mudar a Previdência Social no Brasil. Ele apresentou uma proposta de reforma da Previdência que quer acabar com a aposentadoria do povo trabalhador. E quem vai pagar a conta? O povo mais pobre do nosso país. Eles querem acabar com o BPC e vão economizar mais dinheiro no regime geral da Previdência, que é quem ganha entre um e três salários mínimos no nosso país. E a gente precisa se organizar. E a gente está com uma ideia para essa organização nossa aqui no Distrito Federal. Um, você acessa o nosso site www.fabiofelix.com.br barra Previdência. Lá você pode se cadastrar e ser um ponto contra a reforma da Previdência. Um ponto, um comitê doméstico, uma igreja, um bar, um café contra a reforma da Previdência, um agente, um centro acadêmico contra a reforma da Previdência. Você vai se cadastrar e a gente vai tentar conectar as pessoas, construir vários comitês, pontos e agentes contra a reforma espalhados por todo o Distrito Federal. A segunda coisa é que você pode compartilhar materiais. Nós vamos disponibilizar vários materiais nesse site que a gente vai enviar para esses agentes, comitês cadastrados, para você poder mandar no WhatsApp do grupo da família ou montar um grupo de WhatsApp com amigos, pessoas que possam se interessar pela temática, espalhar com a galera do seu trabalho, da escola, etc. Então, a gente vai ter materiais produzidos justamente para você divulgar as nossas ideias contrárias à reforma da Previdência e por que essa reforma é ruim para o povo trabalhador. A terceira coisa é que você também pode pressionar os deputados e deputadas federais da Câmara Federal, que é eles que vão votar Agora, a PEC que muda a Previdência e faz esse absurdo com a aposentadoria no Brasil. Então você pode mandar mensagens para os parlamentares, dizer que é contra a reforma da Previdência, que ela mexe com a sua aposentadoria. É momento, é possível e urgente derrotar a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Nós já conseguimos fazer isso no governo Temer. Nós vamos derrotar agora de novo e defender a aposentadoria no Brasil.